A testa dele tá bem roxa aqui, ele pode ter batido com, com a testa no volante, né? parabrisa, ele pode ter voado pelo parabrisa se ele não tiver de cinto Existem várias possibilidades, assim, sabe? Peraí que eu me chamando aqui no rádio, aqui rapidinho Opa, pode falar, Conor é mas você o senhor tá sentindo bem, se o senhor não, se não estiver sentindo bem, pode deitar aí Não, pode sentar, tá bom? É isso, sentei. Sim, o senhor tá com dor no peito... Uma dor no peito aqui embaixo... Do uma dor nas costas também... Uhum... O senhor tá com dor no, nas pernas? Dor nas, nas pernas nem tanto, tá ligado? Mais nas costas, nossa, no pulmão mesmo... Cabeça, cabeça na também. também... Tá... A cabeça o senhor... O senhor lembra se o senhor tava de cinta ou não? Lembro, lembro... Acho que eu lembra se o senhor tava? tava? Tava, tava, tava... Tá, essa dor no peito pode ser que o senhor tenha segurado o senhor, né? Pode ser isso, porque às vezes quando o carro bate, pra que não vá pelo para-brisa, o cinto sempre vai segurar, entendeu? Ele vai sempre vai dar uma travada, então pode ser certo. isso, sim. Certo, certo. E cara, nas costas eu não sei o que pode ser. Eita. Nas costas eu não sei o que pode ser, cara. É o chifre. O chifre é o quê? O chifre tá pesando. <risos> que isso. Mas aí, vamos lá, passar uma olhada aqui nas costas do senhor? Pode ajudar, pode finalizar aí. Tá. tá aqui em cima dói em cima tá um pouquinho para cima aqui da nuca tá tá na hora que bateu o ser pode ter como se não segurou a, o pescoço a cabeça do ser pode ter ido para frente tá e pode ter deslocado alguma parte do, do da nuca tá porque tá bem roxo Mas tu vai ter que me acompanhar pro HP, cara. HP? Vamos lá, tirar um hash dele. Senhor. Você viu onde o carro? Aí? Você viu onde colocaram o carro? Cara, colocaram o teu carro aqui dentro, pelo que eu vi. Ai, ai, deixa eu ver. Tá. É, tem o carro. Tá trancado o carro? Não, tá, beleza, então tranca ele aí. Caralho, Será que eu Cara, não é muito aconselhado tu ir dirigindo. Porque tu pode pegar, desmaiar no volante por causa de ter deslocado em alguma parte, e pode pegar e desmaiar. Vamos lá, o senhor pode estar tá botando isso aí, tá bom? Cara, está tendo bastante casos, assim, bastante coisa assim. Principalmente agora porque pouco que eu entrei em serviço, daí tinha muita gente, tinha uma mulher grávida lá também. Se ela for engravidar, eu não sei o que eu faço, cara. Se ela for ter o bebê, no caso. Ah, exatamente. Aí, ó, por causa disso daí que acontece o acidente, viu? O pessoal tava na contramão. Então. Então. Um pouco chamativo, né? Se eu guardar aqui a moto. O senhor tá conseguindo se movimentar? Se o não estiver conseguindo, pode deixar que eu carrego o senhor, tá bom? Uhum. Eu recebi um suporte ontem muito bom, aliás, que o, o... o time Randola lá na mecânica, ele me atropelou, vocês acreditam? Opa, Conor. Opa, o quê? Ô, Conor, tive... peraí. Conor, vem cá. Nossa, foi Deus mesmo. Okay. Não foi forte. Comigo. E só impostou em mim, assim. não vai, tá? Caí de joelho, tá bom. Entendeu? E Opa, eu consegui proteger desculpa. a barriga. visão, pobre. Aí, no, e como eu tava de 3 meses, não tava no. E no, no na garganta. Deixa eu ver se né, a cadeira aqui. É né? Calma aí, isso é normal aí, pra tirar a cadeira daqui ó, de baixo? Eu fui logo na prefeitura. Oxi. Não há e há o cara me xingando, que ele me matou. Pronto, eu aí eu falei pra ele pra baixo. Aí. Ai, que otário. Isso é, isso é. Tá bom, vamos lá. Como Mas é aí, que é seu nome? Que se Henrique? Que é Henrique do quê? É Henrique, Henrique Bruxo. Henrique Bruxo? Oi. Tá melhor? Tá, qual a sua idade? Mais ou menos 22, Esse seu shy, passaporte 10, 9, 10, 7 10, 9, 7 Isso, positivo Tá, não precisa me falar o que aconteceu, tá Isso. bom? Parece é. que bateu em ti já me contou tudo ah, direitinho Deus, Então aí. você só pode me acompanhar aqui, ah, tá é. bom? bom? Vamos bom. lá, tirar o RAX Ai, gente Você tem que pedir pro doutor. Calma Aí, ó, pode vir aqui Pra gravar, aí tudo em que ela tá comendo ligado? Mandar uma controla fazendo fazer Aí antes do senhor deitar na marca o senhor consegue pegar e mentalizar um barra aí pelado? e isso, só pra poder colocar uma cueca aí. Deixa eu buscar de costas aqui, que... Tá, tá tudo bem? Não tá? É, sabe é, algum short, alguma coisa? Ou só botar uma camiseta. Ou só tirar a camiseta mesmo, porque como foi nas costas, né? Vai ficar melhor pra poder ver. E aí posso virar já? Tá. O senhor consegue deitar aí na maca? Opa, consigo aqui. Ah. Ó, seguinte. Certo, qual é o passaporte do senhor mesmo? Dez. Eu esqueci. 10, 9, 2, 7. 10927, tá. Seguinte, se o senhor começar a ouvir algum barulho, é da máquina, tá bom? Não te preocupa, isso é normal, tá? 10927? Isso. Tá. nossa. Ai, É, o senhor tá me ouvindo? Opa, tô, tô, tô. Tá, esses barulhos aí que eu tava falando pro senhor, não te preocupa, tá bom? Que isso, se eu levantar aí da maca? Acabou o tratamento. Acabou, tentei de novo. Ninguém vai saber, tentei de novo. Eita, ei, ei. peraí. Ei, vamos, é, então, sir, um, é, é, é, vamos lá. Então, senhor, vamos lá, deixa eu ver aqui o diagnóstico. <risos> Ai, caralho. Tá bom, rapaz, acho que é coisa um pouco grave. Um pouco grave? É um pouco. Será que. Não vou sem mais andar? Consegue, consegue sim. O senhor só deslocou ali o ossinho mesmo. É jeito disso, já tá bom. É o quê? O senhor quer atestado? É lógico. Que isso? Tá, eu. Senão os caras descontam o meu salário. É foda. Cara, não sei se vai ter algum maçoterapeuta, então vai ter que ser comigo mesmo. Eu já consegui botar o osso de volta no lugar Uma vez certo, Não foi aqui, foi na minha casa Desloquei meu cotovelo, mas vamos lá Eita porra É, tava fazendo algumas coisas em casa e deu nisso Ei, rapaz Ó, seguinte Assim que eu conseguir botar o osso de volta no lugar você vai ter que ficar 5 meses Tá, descansando, tá bom? Certo é, O senhor vai fazer o seguinte Você vai deitar na camaca ali Pode é, é. essa camiseta mesmo Isso, é aí. É, sobe nela e mentaliza um barra aí deitar quatro. aí, pro outro lado. Isso, pra esse lado. Pro lado que eu tô virado aqui. Aí, deixa eu ver aqui agora. Ó, o senhor senti dor aqui? Na, na nuca? Tá, é um ossinho, eu não sei o nome desse ossinho Mesmo que eu seja doutor Eu sempre esqueço o nome dos ossos <risos> Mas vamos lá é O senhor vai ser chamado? Exatamente, tem o fêmur ai, ai, Ou ai, aquele, ai, osso, aquele osso lá Tem aquele osso Eu sei que tem 206 ossos do corpo humano Caralho, é muito osso aí Então, é, é muito bom. nome pra gente poder <risos> se lembrar, cara Céu, Se lembrar 206 ossos é esse, rapaz Então, tá bom, aí vamos lá Ó no 3 1 um. Ó, antes de eu colocar o, o... De volta no lugar Você vai ter que respirar Respirar muito Porque isso aqui vai doer um pouco Como deslocou e doeu Vai doer um pouquinho mais pra poder botar de volta no lugar Mas vamos lá Ó, no 3 1 2 3 Foi Ai Foi Botei Aí, doutor é isso, botei. Calma, calma, calma. Eu acho que eu tirei outro trouxe do lugar. Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, Calma aí. Não, senhor não botei não. Tá, tá tudo certo aí. Tá tudo certo. Ó, agora o senhor vai fazer o seguinte. O senhor vai, vir, o senhor vai me seguir aqui? O vai ter atestado de cinco meses, é tá bom? O mesmo tempo da, da mecânica... Da, o vai ter que ficar fora. Ó, terceiro andar, tá? Não, segundo, segundo, segundo. segundo. Sempre segundo andar. Aí, ó. É, deixa eu ver aqui a sala. Um, dois, não, quatro. Opa, aqui nesse cheguei. quarto aqui, quarto 4 Aí ó, o senhor vai ficar deitado aqui por 5 meses, tá bom? Se o senhor precisar de alguma coisa, é, é. só me chamar, tá? Fechou, fechou ó, A vista é bonita, pô, pela, pra rodovia, uh, rapaz ura, do céu ura, ura. Eu queria ter deslocado alguma coisa, só ah, pra é. poder ficar lendo pra essa vista. Vista não existe, papai, Esqueci. Então, assim que o senhor pegar e for na, na mecânica O senhor vai pegar e vai falar que o senhor teve que ficar 5 meses fora, tá? Por causa do fechou. deslocamento se nenhum deles acreditar, você pode estar tá vendo aqui, pode estar tá pedindo pra um deles poder me chamar, tá? Que eu vou estar tá explicando a situação, tá bom? Vem aí? Aí, ah, qualquer coisa, se ele precisar de ajuda, é só me chamar, tá bom? Positivo, obrigado, hein? De nada. E agora, rapaziada, qual será? Caralho, vai ter que achar uma roupa da hora, mano colocar na um mesmo acho que mouse é dois ou mouse é um não lembro velho Tá, depois aqui é o jeito vou ficar cinco meses nem fudendo eu vazar vambora vambora vambora, vambora. Vamos embora, rapaziada.